Garanta agora a maior e melhor update para o seu Football Manager 2022 Brasil Mundial. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de Soccer Manager 2023. E hoje vamos estar tá falando de contratar e vender jogadores aí no Soccer Manager. Soccer Manager, né? Uma nova função aí que até que tá interessante. Eu vou trazer um exemplo para vocês aí. E antes de trazer o vídeo, quem não foi inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo as notificações E deixa aquele like para fortalecer o canal cada vez mais e passe em nos nossos canais parceiros Vamos lá para o exemplo, galera, que tem um novo formato aí de, de contratar e vender jogador Vamos lá, vamos aqui em opções, né? Eu peguei aqui o Diego Rico aqui como exemplo Vamos fazer uma proposta, como vocês podem estar tá vendo, do lado esquerdo aqui Interesse de clubes. Tem vários clubes interessados aí no Diego Rico, né? O Oviedo, o Celtic, o Mendes, o Genoa, o Sport e o Troyer da França. Esses são os clubes interessados no clube, no, no jogador, né no caso, no clube, desculpa. Vamos lá. O, ele tá avaliado em 7,5 milhões, né? Vamos fazer uma oferta aqui por ele? Vamos mandar os 7 milhões e meio... Só para nós usar como exemplo Tá, vamos mandar os 7 milhões e meio Beleza? Na parte, no canto ali direito Vocês podem ver Que tem interesses, né? Ele tem o interesse de vir por um empréstimo Para o Barcelona E não tem tanto interesse em transferências para o Barça, né? Vamos lá dar uma olhada Vamos submeter aqui Vamos ver qual que vai ser a resposta dos outros times, né? Que estão interessados nele Vamos submeter Tá aí, galera como vocês podem ver, o, o Real Sociedade quer que a gente pague pague 11 milhões 250 por ele, né? Como vocês podem ver, é um novo sistema, né? O, os outros clubes não não fizeram oferta por ele, a gente não vai fazer uma oferta, mas se a gente fosse para fazer uma oferta ali, a gente ia apertar e negociar e negociar o contrato, né? E agora eu vou estar tá mostrando para vocês como é vender jogador, beleza? É, eu vou dar uma pausa aqui e já já voltamos. Voltamos aí, galera. É, demorou um pouquinho, né? Mas eu recebi uma proposta aqui pelo... Pelo Abe. Hiroki Abe, o japonês aí. Que joga aqui no Barcelona. Vamos responder aqui. É, igual eu falei para vocês, o é interesse dos clubes. O Ash, o Salzburg, o Mendes, o Freiburg e o Strasbourg ao Saker, né? Aqui, o que, que acontece? O Standall está oferecendo um valor de 15 milhões por ele. O Salzburgo 13, o, Mendes, o Metz 12, o Freiburg 12 também e o, Stan e o Salzburg 10 milhões. O que, que a gente pode fazer aqui? A gente pode aceitar ou pedir mais grana, tá? A gente aperta aqui em requerir mais dinheiro, né? Mais verba. Vamos ver se não vai dar ruim. Olha lá. Igual aqui, ó. tá vendo? Ó? A gente pediu mais grana. O Standalliesch e o Salzburg é o que ofereceu mais. Se caso o valor for bom, for bom, a gente confirma, tá ligado? Mas se o, se o clube estiver bem interessado no jogador, a gente negocia, tá? A gente vai lá e aperta em confirmar. Confirmar a negociação, o valor que o que o stand Aliás ofereceu foi uns 15 milhões foi bem foi bem alto né o valor só que eu não aceitei entendeu eu, eu pedi mais grana só que eles não aceitaram então o que que acabou acontecendo não foi para o segundo round né terceiro round como vocês podem ver aqui são três rounds que a gente tem para tá negociando com os clubes né os clubes interessados no caso beleza galera esse aí foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e passe no nosso canais parceiro. Link na descrição, beleza? E... e já aproveitar nesse vídeo de hoje e parabenizar aí o Futebol Art Glass aí pela... O seu novo parceiro da empresa Soccer Manager. Tamo junto, meu querido. Agora é eu, o Mr. Costa e o Futebol Arte Glass aí, mano. Parabéns mais uma vez, meu mano Você merece tudo de bom aí, tamo junto Falou e fui Deixa o like aí, galera, tamo junto, falou